Ah, agora eu vou até ali na esquina comprar um cafezinho. E eu posso fumar? Ora, o que é isso? Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? Tá Cala a a boca. boca, por favor. Cala a boca. Vê se não grita comigo! Cambada de enjoados! Cuidado, vai quebrar a porta aí, hein? O quê? Nada. Será que a partida já começou? Também queria fumar? Ah, então manda ele tomar no cu Tchau, tchau. você não vai ver o futebol É você, fantasma <risos> Deixou aberta Eu disse pra fechar a porta Os fantasmas não existem ah, ah. Fantasma Oh, oh, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu tô vendo o Que estranho, eu não vejo nada. É que a gente abaixou o narrador porque o volume é muito chat. chuchado. Chuchut. Enquanto você gritava, tava pra seco de novo. Passaram Quanto está? Sete. Tá é zero. Pra quem? Quem está com... Desliga, Desliga esse computador agora! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Você não vai com a minha cara? FREDERICO! <risos> Algum problema, Kiko? Kiko? Problema, Kiko? Porra, Kiko? Não te empresto a minha mãe! Quem te convidou pra vir na minha casa? Essa coitada vai encontrar um homem como eu. <SILENCIO> Chave? Doa sair comigo. Ah, oh, cala essa boca. Nem o um, nhen, nem o um, nem um outro dia. Ai, ai. Ora, meio. Sempre joguei futebol, eu entendo. Isso tá errado. Olha aí, olha aí. Oh. Dona Florinda, eu não sabia que, que a é senhora isso? gostava de porcaria! Olha, olha só agora. Então dá um cu pra mim. Ah, vá, se zumber, seu bandido. Ah.